Beleza galera, vamos chegando ao canal Faixa Verde, meu nome é Carlos Sissato e aqui você com certeza é muito bem vindo, basta também você clicar ali no ícone abaixo, se inscrever no canal e tá falando e hoje a gente vai falar sobre uma coisa... Bem bacana aqui no canal, né? A gente vai dar um pouco de risada, né? Hoje, Mark Cerny resolveu fazer aí, o engenheiro do PS4, Jun, que também tá aí no projeto do PS5, resolveu falar algumas coisas aí para mídia especializada e tá falando sobre a questão do PS5, tá? Então, algumas coisas oficiais hoje foram faladas e coisas aí que são, nossa, uma novidade muito boa aí para a nova plataforma com certeza, né? Então a primeira aí, primeira notícia que vem rolando é, olha isso aqui, o novo console da Sony será compatível com resolução 8K. Cara, compatível com resolução 8K. Cara, o pessoal, imagine, né? A Sony já prometeu aí várias vezes das outras vezes no PS3. Falou que todos os jogos iam rodar em 1080p a 120fps. A gente bem viu que viu aí pela frente, né? PS4 aí Pro cagando para jogar jogo em 4K, para rodar muitos jogos na plataforma, tá? Então, vamos ver se realmente vai vir 4K, né? pensar aí que a maioria das pessoas não consigo nem comprar Então sua TV 4K tá comprando agora a TV 4K né para rodar aí os seus jogos aí acessar as suas coisas né a ah, a falar também o que falar também né que é compatível tem suporte para 8K então é bem provável que seja assim como o controle como o console mais é simples aí no caso da plataforma do Xbox One NES que ele tem suporte para o 4K, ou seja, você consegue ver as suas mídias, você consegue assistir um Netflix, consegue assistir alguma coisa em 4K, mas você não vai conseguir jogar em 4K, então tem que ver muito bem o que, que vai ser isso antes de sair comemorando. Mas enfim, eles falaram que o futuro aí vai ser o 4K e eles afirma que vai estar tá trabalhando nessa plataforma ainda, não se sabe se, se o nome oficial, né? Tem uma gatinha, tá aqui, ó. É... E dá um oi pra galera, né? Ó, ó, dá um oizinho pra galera, né? Ela tá toda aqui brincando, Mas é isso aí, olha só essa outra notícia aqui, ó. Eu tô olhando meu celular, desculpa aí estar olhando o celular, mas é um vídeo rápido, a gente tem que fazer. Uh, novo PS5 vai ter entrada para mídia física. Não será uma máquina somente de download, talvez aquela cutucada aí da mídia já na Microsoft, que tá lançando uma versão aí já do... Xbox One S, né? uma versão é, sem o disco Então é uma versão mais simples que ao meu ver também não é uma versão Que funciona muito bem no Brasil, ou seja, jogo para mim é moeda de troca Então você enjoou do jogo pra muita gente, eu coleciono o jogo Mas para muita gente é... você joga o jogo, vai lá pro seu amiguinho Vende o jogo e acabou, então para mim não cola muito essa coisa Essa aqui é a mais bombástica né Uh, PS5 será retrocompatível com jogos PS4, segundo o Mark Série vai rodar é, de forma nativa, como se eu tivesse o PS4, tá? Uh, e ainda, né? Ó, plataforma da Xbox, né, parece que eu já vi alguma coisa dessa do passado, então. O pessoal falou muito que era tapa-buraco. O cara do Sonyzinho falando que é tapa-buraco e tal. Mas a gente já viu como é que é aí essa questão do... da retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade real ali, da Xbox, onde você vai lá, pega o seu jogo, joga na plataforma e vai conseguir rodar com certeza. Então, vamos esperar o que eu vou pegar o meu jogo de PS4. Vou jogar da... da forma com que eu jogo hoje, né? Eles falando que a novidade não foi ainda falada por nenhuma publicação de nenhum dos. Desenvolvedor tal, eu vou colocar a fonte Dessas notícias depois, tá? Ahn... Uh e disse que ainda o console da nova geração olha lá falou que não sai em 2019 como a Sony falou sai em 2020 tá então é, tudo isso saiu são notícias que saiu hoje aí né ah, uma coisa que eu achei interessante na nova plataforma nem tudo a gente precisa falar que é ruim tá a nova plataforma ela vai vir com um SSD que até agora a gente não sabe como é que vai ser essa plataforma eu creio que talvez não seja uma plataforma com SSD é, em tipo SATA como é hoje, então hoje, se você pegar e colocar um load no seu Xbox ou lá no PS4, se eu colocar um HD lá é, para você estar tá rodando vídeo, ele vai rodar ali muito mais rápido, jogos e tudo mais com HD e SSD. Então, diferente aí se você rodar num outro tipo de plataforma, tá? Ah pensando aí nessa questão, né? O tempo de carregamento, ele trava menos, ou seja, é um outro tipo de tecnologia, tem mais coisas aí para você estar tá rodando no PS5, mas creio aí que a Microsoft com certeza vai vir com o trator a hora que vem aí com o seu novo game, né? Então, é, a, a Sony resolveu falar algumas coisas na frente, a gente não sabe se definitivamente vai ser isso, mas com certeza aí a nova geração ela virá muito legal Legal, a nova geração ela vai ter muita coisa bacana para poder rodar nesses videogames, então vai ser acho que a geração mais tecnológica que a gente teve, então para mim assim uma geração que teve bastante revolução foi a geração aí do do Xbox 360 do Xbox e do PS3 né, que trouxe uh, novas features trouxe novas engines então trouxe aí um formato de jogo um pouco melhorado as pessoas começaram a ter a questão do multiplayer muito mais avançado a questão da multiplataforma também os jogos começaram a rodar de formas muito parecidas nas plataformas foi aí que também teve a implementação de coisas melhores em relação a troféu, platina, game score então eu acho que a rede social meio que casou ali Com o sistema operacional E fez com que as pessoas gostassem mais de game De mostrar o que tá jogando pra galera Então eu acho que foi Uma implementação legal aí Nessa Nessa, nessa geração, né Do PS3 e do Xbox 360 Sendo aí o foco maior Aqui pelo menos no Brasil para o Xbox 360 Tá uh, A gente brinca também, começa a falar um pouco sério Mas... Teve outras, outras épocas aí que as plataformas também é, tiveram novas evoluções. Eu acho que a plataforma também, na época do i, teve grandes inovações, que foi o controle por movimento. Você pegava e você adaptava em acessórios e tal. Então, Muitas dessas coisas trouxe para os games atuais, então a Nintendo também teve sua parcela na época, assim como a Microsoft também, com a questão do... da forma real mesmo, da, do jogar online, então a Microsoft foi a primeira empresa, assim, não foi a primeira empresa, né, a... a Desde a época passada ali, com a Sega, com o Dreamcast, o próprio Playstation também, 2. Tentou trazer ali alguma coisa, mas nada era como era na época aí, quando começou com o Xbox clássico. Tá? Então, a ter realmente um online ali funcionando, na época, um pouco diferente do que é hoje. Hoje, hoje praticamente, você está ali com o seu amigo do lado. Quando você joga um online, você vai lá jogar o seu amigo tá do lado, cara. Então, isso é muito legal, tá? Vai estar tá jogando com uma pessoa lá do outro lado do mundo, como se a pessoa estivesse aqui. Isso eu acho muito interessante, tá? Ah, outra coisa aqui, né? Então, é, provavelmente... Uh, muitos jogos Vai ser lançado aí na plataforma Eu acredito que a Sony Vai acabar segurando muito jogo para a plataforma nova Então vai, vai ter um abismo aí No PS4, com certeza Entre o tempo de lançamento do videogame novo A novos jogos A gente já tá desde o Spider-Man sem lançar um jogo é, é, Exclusivo aí Para o PS4, né O pessoal fica lá Exclusivo, exclusivo, exclusivo, exclusivo, exclusivo, exclusivo, exclusivo. Exclusivo, exclusivo. O cara nem jogou exclusivo, nem comprou exclusivo, nem e tá hypando exclusivo, né? Muita gente hypando jogo aí, nem joga, tá? Que nem é, Cup Red aqui um jogo exclusivo da Microsoft, tô jogando agora, por questão de custo, né, o jogo quando lançou, ele veio no valor aí de uns 170 reais, eu não falei, não vou comprar esse jogo agora, comprei agora no valor de 69, tá, ainda um pouquinho para pro meu bolso, mas, enfim, é, tô jogando do mesmo jeito, tô jogando exclusivo uh... Então assim, acredito que essa questão de, pô, a gente tá guardando aí a Sony é, já, já tá. faz tempo aí prometendo um novo The Last of Us, né? A gente quer jogar um novo The Last of Us e a gente tá esperando aí o jogo. Então, é, espera aí que realmente eles não segurem tanto alguns jogos que eles pretendem lançar a plataforma porque, pô, a gente tá ali. Eu, pô, eu gosto do Xbox e tal, mas a gente tá ali querendo também jogar os jogos. Eu acho que quem gosta e quem é fã da plataforma Playstation é uma forma de respeitar também a galera, não só pensar só naquela coisa visionária do dinheiro e disso daquele Então, de repente, talvez lançar aí um... Um... Ah, nem tô achando o jogo aqui agora, não tá aqui. Mas talvez lançar aí um God of War 3, como lançou no Xbox 3, depois lançar um remaster aí. Mas deixar com que o outro jogo se rode ainda na plataforma nova. Ou faça igual Xbox ali, que há uma melhora no jogo se a pessoa quiser. E tem só pessoa baixa e melhora, tudo mais. Então, isso eu acho que é muito legal e enriquece a plataforma do videogame, tá? Então, aí, galera. É... Era mais mesmo para estar tá comentando, né? Cara, essa é também do inovador. Ai, <risos> Sony promete inovador sistema de áudio 3D. Quem joga jogo imersivo, cara. Ó, quem tem um fone desses tipo aqui pra jogar jogo imersivo é muito legal, cara. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ahn. Uh... Você sabe que a, é, a própria Playstation falou na época aí que a Sony né, falou que o som não era muito forte, não houve muita melhoria do PS3 pro PS4, né? Enquanto isso, meu Xbox Beta aqui roda e Atmos, tá? Só para falar pra galera aí que é só ter um controle Bluetooth, né, desses padrões mais... Esse aqui é o padrão antigo, né, ó, o encaixe, então esse não funciona, o gatilho é um pouco diferente. E esse aqui é o padrão mais novo, né, só pra falar que você tendo lá o, o aplicativo e tudo mais, o Dolby Atmos, você joga na plataforma aí, né, é a pilha, é o meu desenvolver, é a pilha, né, igual outros youtubers aí. Põe aqui a pelinha aqui, ó, que da hora, bota minha pilinha aqui, põe pra jogar, vou jogar pra caralho, enfim... É, soltei o palavrão aí, talvez o YouTube venha querer me desmonetizar depois, né? Mas a gente joga aí pra caramba, no nosso videogame, né? Com certeza, né, galera? Então é isso aí, um abraço, galera, até mais. Esse foi mais um vlog aqui do Faixa Verde. A gente vai vir com mais coisas aí, realmente tá um pouco mais difícil de eu gravar vídeo essa semana, mas a gente vai gravar, é... Também vai ter o faixa retrô aí, tá? Então a gente vai começar a falar sobre a parte retro, retro games também no canal. Vai ter um canal à parte lá de live. A gente começou aí falando sobre a questão dos jogos. É... Passei ali uma live do Zelda como teste, então a gente não tem uma placa de captura, aliás, quem quiser ajudar o canal aí, ó. Comprei uma plaquinha de 50 reais ali, ó. Do... Esse da vida, ó. Só para poder fazer retro game, ó. Plaguei até que boa para rodar Super Nintendo, aquelas coisas. Só não é bom para rodar os jogos da nova geração. Mas é o que eu pude ter no momento. Tá bom, um abraço, galera. Até mais e... Fica no canal, vai ter mais vídeos aí. Se você gostou, curte, curte se inscreva aí, comente. E com certeza a gente vai ter muito mais coisa aí. Um abraço, até mais. Esse é o Faixa Verde.